Bom pessoal, eu tenho aqui as tampinhas de garrafa, né? tenho aqui as bolinhas, como vocês podem ver, e tenho aqui a régua, que vocês podem usar um pedacinho de madeira, uma régua ou um palito de sorvete, certo? É, a primeira atividade é vocês tentarem acertar usando aqui esse movimento dentro do copo, Depois, vocês vão tentar, com a régua, acertar a bolinha dentro do copo. Usando aqui as tampinhas de garrafa e a régua, que seria o palito de vocês, ou o um pedacinho de madeira, vocês vão tentar acertar, Dentro do copo, com a régua. Ok?